Eu agradeço muito a Deus os suas ter surgido na minha vida. Porque senão eu não teria conseguido me restabelecer e teria voltado a praticar crime de novo. Comecei a entender o que era política, né? Que eu comecei a é, separar o que era o político, o homem, né, que eu tem muita corrupção. E comecei a ver o que era política, comecei a ler e entender o que era política. Queria dividir isso com as pessoas, então a partir daí eu comecei a ler, estudar, prestar atenção e participar diretamente da política para que eu levasse isso para as pessoas que, que passam pelo que eu passei. Ter direitos não é vergonha, vergonha é ter preconceito. O suas é meu, o suas é seu, o, o suas, suas é, é de quem, quem tem direito. direito.